Hoje vamos conversar com a professora Angela Levix, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Professora associada do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, o DEPROT da URGS, Angela atua na área de inovação e suas interfaces. Uma delas é a inovação na educação, práticas pedagógicas inovadoras e aprendizagem ativa. Entre outras. Inúmeras funções e atividades como gestora, docente e pesquisadora trabalha também como coordenadora do programa iPodia juntamente com a diretora da escola de engenharia professora Carla Tentaten. o iPodia está em sua segunda edição em 2021 atualmente com o curso Principles and Practices of Global Innovations parceria entre a escola de engenharia da URGS e a Universidade do Sul da Califórnia o curso ocorre entre os dias 23 de agosto e 17 de dezembro, encontros com duração de duas horas, todas as quintas, com início às 23 horas da noite. Professora Ângela, muito obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vinda! Olá, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa iniciativa da Escola de Engenharia e que tem tido tanto sucesso. Então, é uma honra poder estar aqui dando voz ao projeto aipódia e poder apresentar um pouquinho como ele funciona, qual é a sua importância, não somente para os alunos, mas também em relação às práticas pedagógicas inovadoras, empreendedorismo e inovação. Não. Professor Angela, mas afinal, o que é o iPod? É um programa? É um conceito? É um modelo? Na realidade, Mariana, é de tudo um pouco. Ele foi idealizado pelo professor Stephen Lu, que é um profissional que atuou muito tempo no mercado, não somente americano, mas também ao redor do mundo. E ele ficava sempre incomodado, ele ficava insatisfeito pela maneira como as aulas eram ministradas. E ele queria criar uma maneira inovadora de colocar alunos a trabalharem em conjunto. E é aí que foi criado o iPodia, que foi sendo construído aos poucos. O iPodia conta com 11 universidades parceiras que têm consigo diferentes perfis de alunos. Então o iPodia tem por objetivo o aprendizado pela diversidade, colocar estes alunos juntos para conversar e não aqueles que têm pensamentos similares, mas aqueles que podem complementar a formação do outro a opinião do outro e assim por diante. Dessa maneira eles conseguem fazer uma lógica de aprendizado por contexto e não por conteúdo. Então essa é alguma das tônicas deste programa, deste projeto deste de tudo um pouquinho que torna o iPod algo tão especial para os nossos alunos e também para os alunos destas outras dez universidades além da URGS. Professora, e quem ministra o curso e o que os alunos irão aprender nessa edição? O curso, ele é ministrado Basicamente pelo professor Stefan Lu, e ele convida alguns professores para ministrar algumas aulas em específico. Eu, este ano, que é o meu segundo ano, vou estar responsável pela atividade transcultural para ser desenvolvida junto com os alunos das 11 universidades. Então, desta vez, eu não estarei atuando exclusivamente na nossa turma, que é das 11 da noite a 1 da manhã mas eu também estarei com a outra turma que tem aula do meio-dia até as duas. E aí poderia perguntar, por que, que os alunos da URGS têm que fazer aula das 11 da noite a uma da manhã, ao invés deles estarem nessa turma do meio-dia, que talvez fosse a mais adequada? Em primeiro lugar, pela diversidade cultural. Então, nós fomos convidados pelo professor Lu a integrarmos a turma das 11 da noite, noite, que aí é 11 da manhã na China, é 7 da noite na Califórnia, eu não me lembro direito qual é o fuso horário na Coreia do Sul, mas entende? tem Cada um tá no seu horário e com isso eles aprendem que para inovar globalmente, que é essa a tônica do curso, eles precisam aprender que o mundo não para e que nós precisamos nos adaptar à dinâmica com quem nós estamos trabalhando. Então, os horários podem ser os mais diversos para que haja essa interação, este trabalho em conjunto, porque o projeto final é exatamente criar um projeto inovador global que não seja específico para o Brasil, ou para a China, ou para o México, ou para os próprios Estados Unidos, ou para a Coreia do Sul, ou para Israel, que são alguns dos parceiros que estão nesse projeto. Professora Ângela, em torno de quantos alunos das diversas entidades parceiras estão participando dessa edição do curso e quantas nacionalidades diferentes nós temos representadas? Pelo menos, por baixo, 11 nacionalidades. Mas considerando que hoje em dia nós temos a internacionalização e que pessoas do mundo todo acabam indo fazer suas formações em diferentes países, nós podemos ter muito mais do que isso. Mas pelo menos 11 dos 11 países que fazem parte, das 11 universidades de diferentes países que fazem parte desse projeto. Mas a turma deve estar sendo formada aos poucos, porque ela tem que também adaptar ao cronograma escolar de cada universidade então nós ainda não estamos com a turma completa, mas nós devemos ter aproximadamente diria por baixo uns 200 alunos ao mesmo tempo, e aí o que que o professor Lu se preocupou. Ele tem uma parceria muito forte com a Microsoft e ele desenvolveu, em parceria então, com a Microsoft, um aplicativo que ele chama o Mold Together, onde cada participante é solicitado que todos os participantes trabalhem com câmera aberta e eles ficam sentadinhos numa poltrona, um do lado do outro, independente do país onde eles estão, da localidade onde eles estão, porque hoje. Hoje nos Estados Unidos a universidade está fechada, então muitos alunos estão nas suas casas e ainda não na Califórnia. Então dessa maneira é também uma forma que eles acharam de aproximar essa diversidade cultural e também de formação que vai ser complementar ao longo do curso. Mas devemos estar por baixo uns 200 alunos na turma B, que é essa das 11 da noite. Professor, então esse conceito que a senhora citou agora, seria o conceito da sala de aula sem fronteiras, que a gente vê muita referência no próprio site do programa, seria isso? E como funcionam essas salas de aula sem fronteiras? Excelente, Mariana, essa colocação. É realmente uma sala de aula sem fronteiras mas acrescida de alguns conceitos diferentes. Então, além de ser essa aula sem fronteiras, ela também tem a lógica do global, Então a gente tem que pensar Global, mas Considerando as possibilidades Locais Então esse é um conceito interessante Outro conceito muito interessante É a lógica De trabalho dos alunos Que o professor Lu Ele alega que o que nós Estamos fazendo é o I-learning e é diferente Do e-learning Porque o e-learning ele preconiza que a gente vá usar exatamente ferramentas, internet, para fazer essa aula diferenciada. Mas o que se espera do iPódia é o iLearning, e esse i significa de interaction, ou seja, é mister, é importante que haja sempre essa interação dos alunos. Seja neste horário de aula, essas duas horas de aula por semana, ali sempre vão existir exercícios que os grupos sejam formados e que eles possam trocar opiniões, trocar ideias a respeito do tema que eles estiverem tratando naquela aula, quanto nas atividades da semana, porque ela é também uma sala de aula invertida, Mariana. Os alunos, assim que terminar a aula, a gente chama o modelo de 24 por 7, que se constitui em seis etapas. Então, terminou a aula, é definido o módulo seguinte. Então, minuto seguinte que terminou a aula, já começa a contar os sete, os sete dias na semana. Então, ali definiu o tema que vai ser tratado naquela semana. Depois, por determinado período específico do sistema peer-to-peer, -peer, que é o sistema lá da Universidade da Califórnia, o aluno tem um tempo para assistir a vídeos e responder quizzes. Onde nesse quiz tem questões que são são objetivas, que ele vai responder de acordo com o que ele viu nos vídeos, mas tem questões de opinião. E aí a diversidade começa a se formar. Porque os grupos são montados não por pessoas que têm opiniões similares. Não, existe uma inteligência artificial por trás que coloca junto pessoas que pensam diferente. E aí vem o outro período que eles têm que se reunir em grupo global Vai ter gente então na nossa turma Vai ter gente da China, Coreia do Sul Vai ter do México, vai ter dos Estados Unidos E do Brasil, nesse grupo E aí eles vão discutir Sobre aquele tema da semana Passado essa discussão Eles vão ter que fazer um fechamento Eles vão ter que construir Numa lógica de cocriação O conceito que aquele grupo Construiu E aí depois, no dia Da aula, que é nas quintas Feiras, o professor ele faz só uma revisão do que os alunos assistiram, estudaram e discutiram durante a semana. Então, ele só faz as conexões dos temas, ele não dá aula. Ele só conecta os temas e põe os alunos a fazer exercícios. No que terminou a aula, começa o um novo ciclo do 24 por 7. Então, é uma metodologia toda inovadora. E o professor Lou, ele mesmo diz, que nós somos o futuro da sala de aula, que essa experiência com certeza vai se constituir o futuro de uma sala de aula. É exatamente, essa é a minha próxima pergunta, professora. Em tempos assim de acelerada transformação digital que nós estamos vivendo, em termos globais, até em função da pandemia, claro que existem diferentes níveis de digitalização em diferentes países, e acredito que isso deva se refletir dentro do próprio programa, Programa, com estudantes de nacionalidades tão diversas, mas toda essa transformação acelerada e toda essa interação e diversidade e novas metodologias podem, então, ser o caminho para a educação do futuro? Tem sombra de dúvidas. Por quê? Porque cada pessoa tem seu tempo, tem a sua diferente maneira de gostar de aprender. E por muito tempo, a nossa sala de aula não se renovou. Enquanto que as gerações foram evoluindo e hoje em dia nós já estamos na geração Z nós já passamos dos millennials nós estamos com a geração Z aí chegando para nós, eles já são totalmente nato digitais era necessário haver essa mudança, só que nós ainda temos uma série de pessoas que são os docentes que estão envolvidos nesse processo estão aos pouquinhos entendendo essa necessidade e a pandemia veio quase como um catalisador Acelerou esse processo Nos obrigou aí para um ambiente digital Nem todos os professores, talvez, foram para o digital Da maneira mais adequada Alguns, mas aí não podemos também ficar julgando Quem está certo, quem está errado Porque é um movimento que cada um tem que dar o passo Conforme a sua perna tem condições Então nós, inclusive, dentro da própria universidade Nós temos, vou fazer um parênteses aqui dentro do hipódia, nós temos cursos que se chamam exatamente Estratégias Pedagógicas Inovadoras em Tempos de Pandemia. Eu sou uma das facilitadoras para auxiliar os professores a fazer essa transição para o digital da melhor maneira possível, considerando as especificidades de cada uma das áreas, que a gente sabe que são diferentes, e além disso, fazer com que o aluno tá quase um jargão, e torne o protagonista do seu aprendizado, do seu conhecimento, que é o que o iPod já faz. O aluno, ele estuda sozinho Ele aprende sozinho Ele vai buscar conhecimento adicional sozinho E depois ele vai conversar com os colegas E pode ver que o ciclo termina Só com uma amarração do professor Em cima daquele conteúdo Que foi foco durante a semana Mas não o professor como transmissor de conteúdo Não, é aquele elemento Que aponta alguns caminhos que o aluno pode seguir. E ele que vai escolher, ele vai normalmente ele tem que percorrer um caminho mínimo, mas ele que vai escolher quão distante ele quer ir naquele assunto. Porque o papel do professor é instigar curiosidade no aluno, que o aluno aprenda pelo fato dele querer saber e não porque ele tem que fazer uma prova no final. Isso não significa que no iPod não tem avaliação. Tem. Tem avaliação final com prova de conteúdo, e tudo mais, mas esta não é a única avaliação, porque daí seria algo que estaria contra a lógica do iPod que é de contexto conteúdo é importante? sim, é importante mas a nota do aluno contempla principalmente também esse contexto, que é o quanto ele discutiu com os colegas dele em sala o quanto as respostas dele foram ali interessantes o quanto ele se forçaram para desenvolver o projeto final da disciplina. Tudo isso é considerado nesta avaliação do aluno, mas também tem um exercício avaliativo no final. Para finalizar, professora Angela, para quem nos escuta agora e está tendo esse contato inicial com o que significa o iPodia, para os nossos estudantes que se interessaram, essa edição já está em andamento. Como que eles podem se preparar para uma próxima edição? Qual é o perfil do estudante que o iPodia procura? Há um processo seletivo? Sim, esse processo seletivo ocorre sempre entre o final do nosso primeiro semestre oficial, vamos supor ali, ele ocorre entre julho e início de agosto. Por quê? Porque ele ocorre antes do início do semestre americano, que normalmente é fim de agosto, início de setembro. Essa parceria com a Universidade da Cidade do Sul da Califórnia, é uma parceria que nós pretendemos manter por muitos anos, porque é uma experiência extremamente rica para os nossos alunos. Nós tivemos um feedback da turma do ano passado excepcional em relação ao crescimento que eles tiveram em relação aos conteúdos que foram abordados, em relação à própria abordagem de aprendizagem. Então, na realidade, o que nós queremos são alunos que gostem de desafios, de se sentir desafiados a entrar nesse turbilhão que é o iPod. Porque realmente, quem faz, acha, nossa, é pesado? É, porque vai depender exclusivamente exclusivamente do aluno. É ele realmente o protagonista do seu conhecimento. Então, se você é um aluno, inicialmente nós estamos somente com os alunos das engenharias, mas nós esperamos poder em breve expandir para demais áreas, outros cursos da URIX. Hoje nós estamos aceitando inscrições somente de alunos oriundos das engenharias da URIX. Então, se você é um desses alunos, venha se juntar a nós ano que vem, guarde a nota no seu calendário final de julho, olha a página da escola de engenharia, que ali vai ter um convite para você vir participar do processo seletivo. E é muito legal, porque além de tudo, as aulas são todas em inglês, as discussões nos cohorts são totalmente em inglês então o crescimento ele é muito mais do que do conhecimento, a pessoa cresce o seu conhecimento na sua habilidade interpessoal, nas lógicas de diversidade de entender como acontecem as coisas nos outros países, as diferentes culturas, então é uma experiência única que nós gostaríamos muito de ter vocês Alunos arrojados e que gostem de desafios. Venham se desafiar no iPodia 2022. Estamos com certeza, desde já, esperando você. Professora Ângela Danilha Vicks, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer conhecer a senhora e todo esse empenho nesse programa inovador. E desejamos muito sucesso em todas as suas atividades e na próxima edição. Cada vez seja mais e mais Ampliado a todos os alunos possam ter essa oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de estar aqui e de poder difundir esta iniciativa de vanguarda, hoje de vanguarda, quem sabe daqui a um pouco vai ser uma coisa mais usual, mas permitir que os nossos alunos da URGS, em especial os nossos alunos da Escola de Engenharia, tenham a oportunidade de em contato ao mesmo tempo Com estudantes de tantas Outras instituições Isso aí, e, e no nosso Caso agora, sem sair de casa Sem contar que nós Estamos aqui, todo mundo na torcida Para que abra As fronteiras, porque no final De novembro, início de dezembro Está prevista Uma visita ao campus Da Universidade do Sul da Califórnia Claro que não é o Programa que paga cada aluno que banca às suas custas. Mas imagina que experiência bárbara depois de passarmos um semestre todo conversando, debatendo, construindo com a colegas do mundo podermos nos reunir no mesmo lugar para nos conhecermos pessoalmente, poder trocar ideias, falar de amenidades que não sobre aqueles assuntos da aula no campus desta iniciativa inovadora lá em San Diego. Então isso nós estamos aqui na torcida para que aconteça. Ano passado, infelizmente por conta da pandemia, não aconteceu. Mas a gente ainda tá esperando que esse ano aconteça e que aí, literalmente, seja o final feliz. Depois de todo esse crescimento, a gente ainda tem a oportunidade de conhecer pessoalmente aquelas pessoas com quem nós convivemos por um semestre. Com certeza seria um final maravilhoso para uma experiência que já é é super fantástica, realmente a gente deseja que isso possa acontecer de fato e que depois a senhora venha nos contar como foi essa fantástica experiência nesse momento do encontro presencial Maravilha, tomara que aconteça e eu vou ter o maior prazer de estar aqui para contar para vocês depois como é que foi Muito obrigada, professora Eu que agradeço novamente, Mariana pela oportunidade